Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais. Eu sou a professora Miriam Brum Arguello e, nesse vídeo de hoje, vou trabalhar com vocês o conteúdo referente ao módulo 1, intitulado Contribuições Históricas e Debates sobre a Diversidade, Raça, Etnia e Preconceito. Dentro desse módulo, nós temos o objetivo de conhecer criticamente os conceitos de diversidade, raça, etnia e preconceito no Brasil, dando um enfoque no campo educacional a partir dos marcos legais, da história e das políticas antirracistas para a educação e as relações étnico-raciais. Para que a gente possa avançar de uma maneira mais produtiva, nós organizamos o material de estudo desse módulo em duas unidades. A primeira delas é intitulada Diversidade, Raça, Etnia e Preconceito, Aspectos Conceituais e Legais no Brasil e na Educação. E a segunda unidade é intitulada Interseccionalidade, uma compreensão necessária na educação para a diversidade. Dentro de cada uma dessas unidades, nós separamos uma série de materiais entre leituras obrigatórias e leituras complementares e videoaulas de apoio. Então, a primeira leitura obrigatória é intitulada Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. E nós é, preparamos esse, esse texto, separamos esse texto, principalmente pensando na identificação né, da ideia de racismo, né, historicamente, como é que nós... Um, chegamos né, ao conceito de racismo e como é que isso impactou é, aquilo que nós produzimos até hoje enquanto sociedade. Né? Nós sabemos que um, o conceito de, de raça é, é um conceito que surgiu, né, os autores nos trazem ali, que é um conceito que surgiu Uh, na Europa, ali no, no período de colonização, né, de expansão, da, uh, em que os povos europeus saíram né, em busca de expansão dos seus reinos, dos seus domínios, e chegaram a diferentes pontos do, do planeta. Chegando nesses locais, encontraram povos que eram diferentes dos povos europeus. É, e esse, e, e a, a reação, a forma né, desse, de, desse processo de, de contato com, com esses povos né, que estavam sendo conhecidos ali naquele momento é, gerou, então, a denominação de raça. É, e, e os europeus eles começaram a classificar a, a, os povos a, a partir da diferença, né, da referência deles mesmos é, como raça. Para situar um pouquinho antes, historicamente, é, o conceito de raça ele foi utilizado também pelos europeus, mas dentro da área da botânica e da zoologia, para classificação de vegetais e animais. Então, era utilizado ali para que é, fossem organizados né, uma sequência classificando plantas e animais, e mesmo essa prática que era utilizada entre esses pesquisadores, ela é, entrou em desuso, né, logo a seguir ali da, da, da classificação, né, da forma de classificar esses reinos, é, utilizando outros termos, né, então, é... Mas o termo ficou, né? ele, ele foi herdado aí nesse processo de colonização e foi utilizado. E foi utilizado de uma forma bastante negativa porque ele é, via né, esses povos diferentes, esses povos com quem se estava tendo contato ali, como povos inferiores. E aí, a partir disso, é, foi se criando uma cultura de inferiorização é, desses povos que eram diferentes dos povos euro é, europeus. Né? Então, essa visão eurocêntrica de um, um, uma forma de ser, de uma certa cultura, de, um, de uma certa é, apresentação física e biológica, o que era diferente né, dessa apresentação foi considerado inferior. E nós temos, inclusive, o texto traz registrado né, que os europeus, nesse contato com esses novos povos, é, chegaram a dizer né, se esses povos, eram, esses povos eram bestas ou eram seres humanos, né, porque tinham características diferentes das características deles próprios. Bom, esse processo foi muito complicado, porque ele trouxe é, uma conotação negativa, mas muito mais do que isso, né, um, um, a prática, o surgimento da prática do racismo, né, enquanto uma prática que segrega, uma prática cruel, né, então foram cometidas aí muitas atrocidades é, com esses povos, nós sabemos na história do Brasil, né, a influência das práticas negativas da escravidão, do contato com os, com os povos indígenas. Então, essa prática de inferiorização do outro que é diferente, ela tem todo um peso na organização da nossa sociedade como um todo. E essa prática ela foi se reproduzindo ao longo dos anos, ainda que esses esses é, houvesse uma mudança, né? mesmo nos termos, mesmo na forma de tratamento, nós temos o que hoje é, nós chamamos de um racismo estrutural, a partir da diferenciação e da hierarquização das pessoas é, pelo marcador ou pelo conceito de raça. A raça, a partir de um olhar é, com foco num, numa característica biológica, e que tem um olhar, uma referência, que é uma referência eurocêntrica, e que tudo aquilo que é diferente é inferior, né? ou de alguma maneira tem menos valor né? do que aquele que é, é, originariamente europeu, tem características europeias. Então, esse impacto ele é muito grande na constituição dos nosso, da nossa história, do nosso povo. Né? É, é, é classificar pessoas a partir das suas características biológicas e atribuir a elas maior ou menor valor a partir dessas características é uma conduta muito cruel, mas foi a conduta que criou as bases da história, né? da constituição do povo brasileiro. É, desconsiderando os saberes desses povos, desconsiderando suas culturas, suas religiões e tudo aquilo que eles já tinham organizado aí nesse nesse processo nesse período, né? E nós é, podemos então, né, no no avanço de todos os estudos, inclusive na categorização, né, de marcadores sociais, é, temos o conceito de etnia. O conceito de etnia ele surge, né, é, com um olhar muito mais antropológico, baseado em é, aspectos que vão estar ligados à questão da cultura, à questão da religião, aos hábitos e costumes dos povos, e é, com uma característica de organização desses povos à volta de algo em que se acredita, né? ou algo que identifica esse povo como um todo. Então, o conceito de etnia, ele é muito mais justo e muito mais adequado para identificar um povo ou uma comunidade, porque ele não vai ter o seu enfoque em características é, sociobiológicas, mas sim o seu enfoque são em características socioculturais. Então, nós vamos observar como é que esse povo, como é a sua língua, como é que esse povo... É, vive os seus costumes, né, quais são as práticas religiosas, e as pessoas que se identificam né, com essas práticas, com esses hábitos e, e, e costumes, com essa cultura, e se identificam a esse povo, então elas passam a compor essa comunidade étnica. E nós podemos, então, né, perceber aí que no Brasil nós podemos é, referenciar, se eu não me engano, são três troncos principais é, dos povos originários, se nós formos falar da, da origem dos povos, mas nós temos uma diversidade étnica muito grande de todas as populações indígenas, a partir do local onde elas estão fixadas, a partir dos seus costumes, e das suas práticas é, religiosas, culturais, sociais. Então, é, essas diferenças constituem esse conceito de etnia. Né? Então, nós começamos a perceber que nós podemos é, entender os povos, né, e, e é, olhar para as diferenças a partir de características positivas, né, a partir de características é, da sua prática, da sua vivência, da sua existência, e não a partir de características biológicas, principalmente, né, como as que foram praticadas historicamente em que é, o aspecto físico, a cor da pele, a estatura, vão definir é, o lugar dessa pessoa na sociedade, né, então essas práticas, né, não só no Brasil, mas no mundo todo são práticas é, que desenvolvem, né, desencadeiam um processo de preconceito né, um, um, o surgimento da ideia de alguém que tem mais valor e de menos valor. Portanto, são ideias que precisam ser combatidas. E dentro da proposta de estudo que nós temos é, nesse módulo, na unidade 2, nós temos um texto que vai tratar... Né, a, a temática então, da, do módulo da unidade 2 é a interseccionalidade, uma compreensão necessária na educação para a diversidade, é, essa unidade, ela tem um texto de leitura obrigatória que é Feminismo Negro no Brasil e Interseccionalidade. E esse texto, ele é bastante rico porque ele vai nos trazer é, o conceito, vai nos esclarecer a respeito do conceito de interseccionalidade, o que nos ajuda também a entender um pouco... É, não só a organização das pessoas, né, nos vários grupos, mas também as suas lutas, né, por um espaço e por um lugar de respeito na sociedade. Então, quando a gente vai falar de interseccionalidade, nós estamos, é, geralmente, nos referindo à presença de dois ou mais marcadores sociais da diferença numa mesma pessoa. Então, os marcadores sociais da diferença pode ser a idade, pode ser o gênero, é, pode ser a localidade onde essa pessoa é, vive, é, pode ser questões econômicas. Então, há uma série de elementos e de fatores que são chamados de marcadores sociais da diferença que todos nós temos mais do que um. E a presença desses marcadores sociais da diferença em cada um de nós determinam, de certa forma, a produção da nossa subjetividade, a produção de quem nós somos. Então, pensar é, numa mulher preta, pobre, né, uma mulher periférica é, de 40, 50 anos, quando nós é, observamos a presença desses marcadores sociais da diferença, nós sabemos, né, nós conseguimos é, entender a, a, a realidade dessa pessoa se nós conhecermos o contexto do Brasil. Né? Então, nós sabemos que uma mulher preta, de uma maneira geral, não teve oportunidade de estudos, né, se ela tem aí na faixa etária entre os 40 e 50 anos, ela não teve oportunidade de estudo na idade certa. Se ela é periférica, ela provavelmente também não teve uma boa oportunidade de trabalho, é, portanto, precisa viver em comunidades é, mais distantes, né? mais isoladas, e... A questão de raça, né, ser identificada como uma mulher preta, ela provavelmente tem um histórico de preconceito e de racismo que foi praticado contra ela. Pensar nesses marcadores sociais da diferença e pensar na interseccionalidade nos ajuda a compreender, então, como é que essas pessoas se constituem enquanto sujeitos. Porque a partir de tudo desses marcadores, a gente consegue perceber as lutas, os enfrentamentos que, que essa pessoa teve que passar, né? que ela teve que viver, para estar, para viver nesse momento. Né? E aí nós, então, temos largo, largas contribuições né? da, da, dos movimentos sociais a partir da interseccionalidade, que olha para as pessoas a partir desses marcadores a convergência desses marcadores na, na história da pessoa, e que permite, então, né, que essa pessoa se una a grupos que têm a mesma luta. E aí, no caso do texto aqui que nós escolhemos, né, do feminismo negro no Brasil e a interseccionalidade, é, nós temos aí, a partir desse material, uma perspectiva muito grande do que é a luta dessas mulheres? né? De qual é a realidade delas? Que enfrentamentos é que elas precisam fazer para ter direito ao acesso à educação? Quais as lutas que elas precisam fazer para que os seus filhos tenham é, direito ao acesso à educação, ao um emprego, a um trabalho com um salário digno, a participar na vida social da sociedade, né? a transitar nos diferentes espaços que todo cidadão comum transita. É, a luta do, do feminismo é, negro no Brasil ela tem uma influência muito forte, muito grande dos feminismos é, dos Estados Unidos. Né? Então, a contribuição da pesquisa e dos movimentos sociais estadunidenses tem uma contribuição e um impacto muito grande na luta e na organização é, desses grupos no Brasil também, né? principalmente é, dos feminismos negros. Nós temos aí também uma trajetória ampla né, da, da, das mulheres e, e dos negros nos Estados Unidos. Nós sabemos que, historicamente, também é, a, o, os Estados Unidos têm prática né, bastante cruel de racismo, também luta por combater, né, de certa, em certa medida, é, é, com políticas públicas, com ações de integração né, da, da, das, dessas populações à escola, ao emprego, para que, de, de alguma maneira... É, se possa modificar essa realidade. Né? Então, como esses movimentos já são mais bem sedimentados é, nos Estados Unidos, o Brasil traz é, essa experiência e esse conhecimento como uma forma de construir os seus próprios movimentos. né? Então, o movimento da, do feminismo negro no Brasil é um movimento que atualmente é, tem uma contribuição muito grande na luta contra o racismo e o preconceito, na luta pelo direito à educação, na luta por ações afirmativas para os povos afrodescendentes e, inclusive, em campo também influencia as políticas públicas para os povos indígenas. Né? Nós vamos é, ver aqui, né, em todas as discussões que nós vamos fazendo, que existe é, uma, uma concomitância né, nas discussões que são feitas tanto para os povos afrodescendentes quanto para os povos indígenas, é, uma vez que as relações étnico-raciais elas é, contemplam né, esses, essas é, duas abordagens, né, tanto da história dos, dos povos afrodescendentes quanto da história dos povos indígenas. Né, e, a partir disso, é, a gente vai percebendo, então, né, o, o, tudo que se cometeu de equívocos na construção da nossa própria história, né, da, da constituição do povo brasileiro, é, enquanto povo, e como nós enquanto educadores e educadoras, devemos nos posicionar, né? devemos conhecer a realidade para que a gente possa intervir de uma maneira a combater preconceito, discriminação, racismo, né? que são práticas que não são mais admitidas é, na, na nossa realidade. É, então, é, no momento atual, pensar né, em, em práticas é, racistas, discriminatórias, excludentes, é, a gente precisa estar né, bastante preparados e atuantes para não permitir que isso aconteça, né? Então, é papel, um papel ético de todo educador que a gente se preocupe com essas questões, né? Então, a interseccionalidade, ela desempenha um papel muito grande nesse processo de organização né, de, dos grupos é, que, então, a partir de diferentes características, vão fazer as suas lutas, no sentido de reivindicar a, as políticas públicas né, e a descontinuação de condutas é, e práticas que sejam discriminatórias e excludentes, né, que segregam as pessoas a partir desses marcadores, né, dos marcadores sociais da diferença. E é muito importante que a gente conheça esses marcadores, que a gente conheça como é que esses, esses povos, né, esses grupos se organizam a partir desses marcadores porque eles também constituem as suas lutas, né, e nós vamos conseguir compreender muito mais a realidade dos grupos quando a gente conhece a realidade, as suas realidades, né, ah, os desafios e as lutas que cada povo faz, né, que cada grupo faz a partir da sua realidade. E com isso, é, nós finalizamos ah, esse módulo, as discussões que foram feitas são muito importantes, vocês podem aprofundar os estudos no material que está disponível e nós iremos, então, ampliar o nosso olhar, nossa reflexão crítica no próximo módulo. Muito obrigada.